E aí, guitarrista, beleza? Meu nome é Wesley Braz e vou estar disponibilizando para você agora um dos links do meu curso, tá? O nome do curso é esse aqui e as informações do curso estão aí na descrição, tá? Tá no link. Ah, esse link, ele tem a tablatura aí no próprio vídeo, tá? Que são, são tablaturas internas do curso lá. Então, basta você assistir e você consegue pegar facinho aí, Tá? É um lick bem simples, só que exige um pouco da velocidade, tá? exige um pouco de algumas técnicas, palhetada e etc. Tá? Mas não é nada difícil, então assiste aí. Se você gostar, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, comenta aí embaixo se você gostou. Se tem alguma dificuldade, comenta aí embaixo também. Tá? Então é isso aí, Então vamos para o vídeo. Bom, esse link aqui agora é um lick de arpejos, tá? foi construído em cima da, da tonalidade de mi menor. Mas você pode fazer a modificação aí para onde você quiser. Okay? Primeiramente a gente vai começar com um arpejo triad certo? E esse, esse formato aqui A gente vai finalizar ele com a blue note A nossa blue note que está aqui na pentatônica Está aqui né? A gente vai utilizar ela oitavada aqui embaixo tá? Então o primeiro arpejo que a gente vai fazer Vai ser esse aqui ó. São duas vezes nele Depois a gente vai pegar uma sequência de quatro arpejos E finalizar com o bend Ok? Isso aqui um pouco mais rápido fica assim. Certo? A execução dele aqui exige um pouquinho né, da, da nossa velocidade, mas é bem simples de entender. Ok? A gente faz aqui um shape de arpejo menor e o restante é maior. Só que a gente faz só volta, né? Então eu vou executar agora tudo, OK? Para você ver na tablatura certinho aí e poder acompanhar. Então já começar no mi menor aqui. <música> Novamente, agora um pouquinho mais lento ainda. Okay? Basta praticar, isso aqui não tem segredo. O único detalhe que eu ressaltaria aí é que no final no, no começo, né, a gente começa com um pull-off aqui, ó. Ok? Pra você precisar paletar só uma vez em cada corda. Então vai ser paletada sweep. Ok? Executar isso aí e é praticar bastante até deixar isso numa velocidade um pouquinho melhor, beleza?